Fala de bem mais um vídeo e aqui no Roblox! E pessoal, hoje a gente vai jogar A gente vai mostrar como fazer casa de dois andares sem game pass. Não, tipo a minha não é, é de dois andares, mas é com game pass, né? Mas vou me mostrar como fazer uma casa de dois andares sem game pass, tá legal? E ela fica muito bonitinha, muito fofinha, se você prestar atenção. Ah, e amanhã vai ter evento ao vivo da da máquina do Midas. Aí a gente vai estar tá sorteando. 500, 10 sorteios de 100, de, de 50, de 50 Robux. Pra cada pessoa vai ganhar 50 Robux e o total de sorteio. Que de... Ah, e vai ter um novo site de sorteio de Robux. Tá legal? E agora sem mais enrolação, sem menos. Agora bora. Aqui ó, vocês vão me construir paredinha bonitinha. Vou fazer uma casa meio moderna, não sei porque, só tô gastando dinheiro à toa. Decorar, Pera vamos colocar um telhado. Prego, vai ter que chamar a ajuda aqui do nosso game pass, tá? Mas galera mas tipo um você coloca meio que um telhado aqui depois coloca um outro outro telhado em cima tipo Menino? assim aí vocês vão lá pode colocar qualquer telhado qualquer não sendo liso tudo bem assim tipo construir telhado po não pode pode ser esse não po não, pode ser esse, não pode ser esse não pode ser esse não pode ser esse não pode ser esse pode ser esse eu vou fazer com um telhado de vidro que é mas, porque tipo, aí você não precisa gastar muita, não precisa gastar luz comprando luz para o segundo andar, entendeu? Aí você não precisa fazer isso, entendeu? Aí, porque é tudo com energia solar. Eu vou fazer bem baixinho assim, galera, porque tipo, eu não tenho dinheiro. Fazer assim, tá bom. A gente pega, vamos excluir o chichão, o que que tá muito feio? Decorar, não, é construir Pegar Uma escada, qualquer escada, tá galera? Serve Coloca aqui, aí vocês vão Construir telhado Aqui Bora fazer um telhado Bonitinho Aqui Pronto Ah, peraí, eu fiz meio que errado Aqui Telhado, vocês vão deixar um isso Pá. Pa... si E tá. sim no... Não. Peraí. Vocês vão fazer assim. Vão deixar um espacinho. Um espacinho sempre encher. Peraí. Eu vou fazer assim. Aí depois eu vou pegar aqui. aqui, aqui e aqui. E aqui e aqui. Aí eu vou fazer, viu? É assim que fica. Aí só a parte a, a paredes, essa só a parede de baixo consegue colocar tipo um é porta e janela, mas o segundo andar não. Mas aqui funciona tudo direitinho. Dá para colocar uma cama, não tem robux, o dinheiro, mas dá para colocar cama e etc. Vou só vender aqui o essa parede aqui. Pra fazer a coisa, né? Aqui ó, dá pra colocar um. Coisa direitinho. Aqui ó, dá pra colocar em cima do telhado. Parabéns, Júlia. Aqui ó, dá pra colocar isso, viu? Deixa eu escolher tudo aqui que eu quero meu dinheiro de volta. Não fica pobre. E se caso não tenha Robux pra comprar, vocês usam essa técnica. Tecna. Tec... Aí, galera, antes de tudo, eu vou fazer um tour na minha casa. Ela tá meio que. Não preparada. Eu ainda vou fazer uma mesa muito maior. Uma sala muito melhor. Ali vai ser a sala super chique. Só que eu não tenho dinheiro, né? Aí eu vou juntar. Aqui, ó. É a cozinha ali vai ser uma casa muito. Aquela vai ser. Aqui, ó. Vai ser um tipo uma sala muito moderna, mas moderna que isso Aí aqui ó, eu vou colocar tipo uma mesinha e uns banquinhos tipo de... Ai, tipo de loja Pra você ficar assim Só que tipo sem um encosto pequenininho, pequenininho e tal Aí aqui, bora o segundo andar Aqui ó Peraí. tô acostumado com Fortnite que aí é o um chip é pra abrir as coisas e tal Aqui, ó, essa é uma torneirinha muito linda. Aqui, ó, torneirinha, dá pra escovar os dentes direitinho. Aqui, ó, tem um banheirinho lindo, maravilhoso. Aí, aqui, ó, é um quarto pra dois, tipo... Não sei porque eu fiz esse quarto pequenininho, mas eu gostei, tipo, eu falei assim... Ah, eu vou colocar duas camas mesmo? Aí eu pensei em fazer assim, tipo, mas eu vou colocar uma cama mais coladinha pra outra pra ficar mais, tipo... Ah, bonita Aqui ó Eu consegui um Coisa de 30 De 30 Não sei o que lá Peraí Deixa eu ver O que que é isso Rapidinho galera Gostei 40k Nessa casa 30 visitas Eu fiz 30 Vezes Eu visitei 30 vezes O Blocksburg Nossa Não sei que eu tinha visitado Mais Brincadeira Esse daqui É novo Tá galera Então por isso Ficou Tipo assim Aí aqui, ó, tem mais coisa, tá, galera? Vocês acham que é só isso? naranina não. Pensaram errado. Aqui, ó. Aqui é tipo uma sacadinha muito grande, muito linda. Pera aí, é da casa ali que eu dei. Aí, aqui, ó. Minha amiga que fez aquela Annie Girl do vídeo passado, do Roblox. E tem essa daqui, ó. Que é pra tipo, você trocar e tal, pra colocar coisa, roupa de coisa de piscina e pra colocar sua roupa normal, aí aqui, ó. Eu vou colocar mais brinquedos aqui nessa piscina, que tá muito sem graça. Porque, ó. <risos> <risos> ah, o que você fazendo aqui? O pessoal. Se vocês querem um tour pela casa da minha amiga Ela que fez essa casa é linda, maravilhosa Se vocês querem um tour pela casa dela Vocês deixem aí no Falando, spoiler Do próximo vídeo A casa dela é muito linda E vocês vão, tipo, adorar Não tem como, não Vou só colocar uma coisinha aqui, linda, maravilhosa Assim tá Essa coisa tá boa Bem que ela poderia fazer o gastar menos dinheiro, né essa casa aqui já, já tá cara demais pra minha conta. Vou pintar isso daqui. Que eu sou. Eu sou moderna, gente. Eu quero tudo pintado. Que, né, galera? Vamos fazer, tipo, era pra ser um tour e um vídeo de como mostrar fazer. Ser casa de dois andares, mas virou tipo decorando. Pintando minha casa. Virou assim. Bora. fazer só uma coisinha aqui rapidinho. Eu sou moderna. Hum pintar até a bola <risos> uma boia meio que assim é ninguém gosta vou fazer uma boia cheia de bula aqui não elefantinho não madeira boia de madeira não vamos ver isso de perto vamos vem eu depois eu vou colocar uma chequinha nessa casa né que uma casa linda como essa tem que ter uma segurança Olha, como você olha a noite e fica mais bonito E pes... Peraí, bora Vou por um lugar muito lindo Tiro Não, peraí, peraí Eu não vou, tipo, usar assim Eu vou ir por um lugar, né? Não dá, tem que esperar são 19 da... 19h28 da noite Então é, ficando lá claro aí vai finalizar o vídeo Pra finalizar o vídeo comendo sorvete Ou pescando, o que você acha? Não, sorvete Sorvete de quê? Morango Como é que o moto construção vai ficar dia a dia Pera aí, essa linha pra baixo tá meio feia, não tá, pai? Uhum Vou pegar um bolo Tava quietinho até agora, a gente vai dormir Como para muito com essa moto uhum. Pessoal, foi esse o vídeo. Faça contato até a próxima aí. Fui. Beijo já de bananica.